Você quer um tipo de, de preconceito que acontece direto comigo, mano? É assim, é os canais me ligarem, rede de televisão, canal de streaming, me ligar e falar assim, ó, oh, a gente quer que você seja revisor de uma série. Direto cara acontece. Aí eu, como assim revisar? Não, a gente tem um roteiro e tá? tal. Eu falei, não, mas eu sou roteirista. Eu escrevi Cidade dos Homens, eu escrevi um 171, negócio de família. Não, então, mas a gente quer que você revisa pra as gírias, a questão da gíria, a gente paga tanto, tanto. Eu falei, não, não, eu não sou revisor de série, não. Entendeu? Isso é anos e anos, eu posso Sim. lançar um livro Hoje eu posso lançar 10 livros, não interessa tá ligado? Tem cara que nunca escreveu um livro na vida Nunca escreveu um roteiro bom E ele é o roteirista principal e o cara me chama para revisão Do roteiro do cara Por quê? Porque é o cara que nasceu em tá ligado? E aí esse cara com 20 anos Que é filho do diretor, já uhum. tem o privilégio De ter eu como para revisionar o roteiro Porque ele não sabe linguagem de rua Ele não sabe nada E aí ah, chama o Ferrez ali que ele faz Eu não aceito esse trabalho de ninguém eu, No começo da minha carreira eu pegava uma revisão de roteiro até entender, eu pera peraí, mano, mas por que, que esse moleque do leitininho que tá escrevendo o roteiro, eu tô tendo que mudar todo o filme que não tem sentido, o cara que roubou não tem lógico, o outro aqui, por que, que ele bateu na mãe? Não tem motivo pré-existente. Aí eu ia conversar sobre estrutura de roteiro, e o cara falou, pô, o cara é manjo de roteiro pra caramba. Por que, que ele não fez o roteiro? O cara falava na sala, não, porque o outro menino lá é indicado da produtora, ah, é, é. a produtora ah, é. que ah, trouxe porque, o canal é, de streaming que exigiu. O privilegiado. E aí, beleza. Então, assim, acontece muito isso, cara, tá ligado? E eu creio que com vocês também, porque vocês hoje têm um, um modelo de negócio brilhante e vocês não são usados já para poder esse modelo ser replicado, vocês não são chamados para poder fazer grandes matérias em outros lugares. E se fossem pessoas do métier jornalístico já privilegiado, falam, você é louco? Você não viu o Bezzi? Você não viu o Helder? Os caras estão com o cara Não, chama para cá para apresentar o Prêmio Multishow. É, é, é bem esse... esse que eu, eu, eu entendo dessa forma, tá ligado? Que tem o carrinho da Rolemã ali na ladeira do privilégio e só alguns vão descer. É. Sabe?